E aí galera, beleza? Olha o Mario da g -Scape. Estou aqui com a Ninja. Trouxemos ela novamente para a g Para transformar essa moto numa verdadeira moto de corrida. Nós fabricamos para ela um sistema completo um sistema full em aço inoxidável. Vamos dar uma conferida no trabalho que a g desenvolveu para a sua moto. Vai realmente transformá-la numa moto de corrida. Retiramos o escape original que tem os diâmetros da tubulação muito pequenos, aonde restringe a potência dessa moto. Para essa moto nós vamos ter duas opções de ponteira. A que está colocada na moto é a nossa conhecida GP Carbon. Essa é uma preta escovada com um acabamento em fibra de carbono. Nós vamos ter uma segunda opção para você, para que vai deixar sua moto ainda com mais ar de competição, que seria o nosso novo lançamento, que é a nossa megafônica em titânio, 100% titânio, galera. Essa ponteira pesa apenas 750 gramas, é a ponteira mais leve do mercado. Confira o trabalho de perto, acompanhe o sistema de soldagem, técnicas especiais de soldagem, só a g possui isso. Gescape dominando a parte de titânio. Esse é o um novo produto que nós estamos colocando no mercado agora. A exclusividade Gescap. Especial para a Ninja 250. E breve nas outras motocicletas também. Vamos funcionar a moto, vamos conferir, conferir o ronco que esse full GP proporcionou a Ninja 250. É isso aí, galera. Confira esse lançamento especial da Escape no nosso site. Um abraço a todos até a próxima.